Oi, tudo bem? Meu nome é Tegon Júnior Quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, à azia e ao refluxo naturalmente E hoje eu estou aqui para tirar mais uma dúvida A dúvida de hoje foi enviada pelo J.K. Machado Ele diz o seguinte Boa noite, Tegon é, Cara, o que você acha do suco de couve Que dizem que tem a tal vitamina U E que é capaz de resolver o problema da gastrite Bom, então vamos lá O suco de couve ele possui uma substância que já foi chamada de fator antiúlcera péptica, né, ou é, conhecido também por vitamina U. Ele também tem o nome de S-metilmetionina. Então, ele tem esses três nomes: é fator antiúlcera péptica, vitamina U e S-metilmetionina. Essa substância ela já foi objeto de estudos <cười> é, há muito tempo atrás. Então, tem estudos de 1949 falando sobre o resultado da cura rápida de úlceras pépticas em pacientes recebendo o suco de repolho fresco. Então, por que, que ele falou do suco de couve eu estou falando para vocês de repolho? Existe uma questão aqui em relação a, a couve ou repolho. A maioria desses estudos são em inglês e eles usam a palavra cabbage essa palavra cabad, ela pode ser traduzida como repolho ou couve ela serve para os dois aqui no brasil e como a gente vai saber qual dos dois que serve aqui para o que a gente está querendo saber, né? que é a questão da úlcera na verdade os dois né? o, tanto o couve quanto o repolho o nome científico deles é Brássica oleracea e aí varia o que? É, existem variações diferentes, eles são da mesma família e possuem variações diferentes, né? então, uma é a variação capitata, que é o repolho, e o outro é a variação acéfala, que é a couve. Então os estudos mais antigos, eles não utilizavam o nome científico, eles utilizavam apenas a palavra cabade. Mas nós sabemos que é, esses estudos em inglês, a maioria deles são feitos é, a partir do repolho, que é mais comum é, lá, como tradição de tratamento de úlcera. Então, eu tenho aqui estudos de 1949 um, um, recebendo suco de repolho fresco, né, foi feito pelo Garnet Cheney, é, um médico. Um estudo de, de 49 feito com 13 pacientes e teve resultado a recuperação rápida dos 13 pacientes, indicando a propriedade antiúlcera que a dieta pode, é, pode ter. E essa foi a conclusão que ele teve na época. Ele tem um outro estudo desse mesmo Garnet Cheney de 1952, chamado terapia U da úlcera péptica, já é, tendo em vista aí o nome da vitamina U né, na terapia. Esse estudo foi mais completo, foi feito com seres humanos, foi utilizado sem pacientes e o resultado foi incrível. 96% dos pacientes tiveram alívio é, das dores devido à úlcera em duas semanas. Né. 81% desses pacientes é, já estavam livres em uma semana de tratamento, já não estavam mais sentindo dores. Foram resultados impressionantes. É, tem estudos mais recentes que demonstram é, também a eficiência é, do repolho. É, então, tem um estudo de 2014 que ele fala do efeito do, do alho e do repolho na cura da úlcera gástrica em ratos. Um estudo de 2014, eu estou mostrando aqui para vocês. Né? E sobre a couve, nós também temos estudos, claro. Né? Então tem esse estudo aqui, a é, ação gastroprotetora do extrato alcoólico obtido das folhas de couve, né? em diferentes modelos animais. Um estudo de 2011, também demonstrando aí a eficiência da couve. Então nós vimos aqui que tanto a couve é, quanto o repolho, possuem aí a vitamina U, também conhecida como fator antiúlcera péptica, que é benéfico aí na recuperação da mucosa gástrica. Como é que funciona? Esse, essa vitamina U, ela protege as mucosas, né? ela ajuda o aumento da, do muco, da produção de muco e a recuperação das mucosas. Como deve ser consumido? Bom, para que não haja perda da vitamina U, que ela se perde com o cozimento, é preciso que você consuma os alimentos crus. Então você pode consumir a couve e o repolho já devidamente higienizados, é, na forma de saladas, né, picados assim, com forma de saladas, ou até mesmo na forma de sucos. Né, você pode centrifugar esses vegetais, extrair o suco concentrado e toma. A dose recomendada seria de um copo desse suco por dia, aí, que você poderia estar tomando durante a manhã. É, ou então você está ingerindo aí, durante as refeições, a couve e o repolho é, cruz, né, na forma de saladas. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, clique em gostei aqui no vídeo abaixo. É, não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais novidades como essa. Eu fico por aqui e adeus azia!